Ô oh, oh, mulher rendeira, Ô oh, oh, mulher renda! Chorou por mim, não fica! Salo sou vai no Borna! Oh, mulher rendeira, oh, mulher oh, oh, mulher renda me não fica, sou vai no bonar Oh, mulher rendeira, oh, mulher oh, renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Assim era que cantava os cabra de Lampião Dançando e chachando nos forró do sertão Andando numa cidade ao sair de um povoado Cantando a rendeira se enganavam no chachado Eu que me criei na pisada, vendo os cangaceiros na pisada Vivo no sucesso da pisada de Lampião Olha a pisada, tum tum tum tum Olha a pisada, tum tum tum tum, tum. Olha a pisada, tum tum tum tum, tum. Olha a pisada de Lampião em Pernambuco ele nasceu, mas no Sergipe ele morreu Seu reinado a ninguém deu, mas o chá chato tem que ser meu, tem Tem que ser meu, tem, tem que ser meu Olha a pisada, tum tum tum tum Olha a pisada, tum tum tum tum Olha a pisada, tum tum tum tum, tum. Olha a pisada, filampião Oh, ô, mulher renda, Chorou por mim não fica, saluçou, vai no borna Oh, oh, mulher rendeira, oh, oh, mulher renda Tu me ensina a fazenda, que eu te ensino a namorar